Agora sim. Oh, vamos começar, mano, porque a gente vai ter esse material aí gravado, tipo, muita gente que está vindo aqui já te conhece, muita gente que me conhece já te conhece também, mas como é um material que a gente vai deixar gravado, que a gente vai compartilhar, a gente tem que começar do começo, certo? Então, yes. eu quero que você conte um pouco de quem é Daniel Garnett de onde veio Daniel Garnett você tem cinco minutos, porque nós estamos tá cronometrando. Demorou. Mano, o Daniel Garnett é um humano um do interior, que cresceu no interior de São Paulo, nasceu no Butantã, gosta de um basquete e pelo basquete conheceu o rap. E o, o basquete e o rap foram ah, esportes e, e foi, foi o esporte e a música na sequência que me mostrou é, pessoas negras numa outra condição que eu estava acostumado a ver na TV. E aí, pô, eu vi os caras no basquete, aqueles clipes, e os clipes sempre com música de rap. E eu falei, pô, mano, se tiver que ser um tipo de negro específico, eu quero ser esses caras do basquete, do rap. Né? Aí eu entrei no basquete, joguei por, sei lá, oito, seis anos, assim, da Federado, dos 12 aos 18. E, e aí eu fui... Eu já curtia rock, por influência de um amigo. Que também jogava basquete, mas eu sempre era sempre clipe de, bas, de, de rap junto com basquete, né, mano? Aí um primo meu apresentou Racionais e fudeu! Caraca, né? mano, que da hora, mano. É isso, saca. E ele, ele me apresentou Racionais, é, eu tava morando no interior já, ele veio de São Paulo estaciona ele tinha um gol, um golfe, isso 97 né? 99 ele desceu assim pra mim, se assim, eu fosse aquele mano que te humilhava um sinal, por menos de um real, minha chance era pouca, mas se eu fosse aquele moleque, falei, caralho, mano, isso aí é poderoso. Cabulhoso! Nossa, aí, aí eu fiquei doido e comecei a ouvir muito, e eu tinha hábito na, na, na infância, assim, pra adolescência, de, de criar coisas, assim, tipo, eu vi um brinquedo, tentava reproduzir em papel, papelão, criar... E eu falei, mano, vou fazer isso com as letras, né? E aí eu comecei a fazer uns raps, você lembra do Desigual? Desigual, mano, o Luciano Desigual. Desigual, ah. eu mandei pra ele um rap, mano, que, que nem molecada faz com a gente, oh, mano. Você esse rap aí que eu fiz, para o que, que você acha? Ele, ah, tá ruim, mas é um rap. Eu fiquei feliz, falei, nossa, mano, só queria que fosse um rap, pode até estar ruim, tem problema. E aí eu comecei a aprimorar, aprimorar, cara, e na época, assim... Eu só conhecia aquele rap mais, mais gangsta, sabe? Sim. E eu achava massa, mas não tinha, não era a minha realidade. Aí eu falei, nossa, mano, se eu fizer isso aqui, eu tô mentindo, né, mano? Como que eu posso fazer uma parada diferente? E aí eu comecei a fazer, sem saber, umas coisas parecidas com o que... Depois eu fui ver que tinha o Slim fazendo, o Kamal fazendo. o pessoal chamava de rap alternativo, né? É, gente, eu eu comecei mais ou menos assim também, eu tinha, tipo, quando eu voltei pra São Paulo, eu morei em Goiás por uns sete anos, assim, dos 7 aos 13, dos 6 aos 13. Quando eu voltei pra São Paulo, eu também só conhecia, mano, só ouvir esses rap mais ganks aí, tipo, eu falava, mano, não hum, tá bom, né, mano, tipo, eu tentava ouvir outro tipo de música que a molecada ouvia, não curtia, e eu ouvia os rap ganks e falava, tipo, puta, eu gosto disso, mas eu não vou falar isso. Eu não sou criminoso, eu não, não, não, não, não, não. Eu, tipo, eu nem coloco os criminosos, tipo, eu respeito, mas eu não vou atrás dos caras, tá ligado? Então Nossa, eu não posso ficar contando histórias que eu não conheço, né? Tipo, e aí eu conheci o vinho também, tipo, no Bocada Forte, falei, mano, esse bagulho é mais legal. Eu comecei tipo mais legal, assim, lógico, tipo, me identifiquei mais, né? Mas por isso, eu te interromper. Pô, da hora então foi mais ou menos isso e, e assim o, o, o, o rap quem está assim brasileiro trabalhava muito assim, a questão da narrativa, da impostação, da imposição e, e do realismo, né? Sim. E, pô, eu achava massa, mas eu falei, mano, achei massa, mas eu queria fazer de outro jeito. E aí. Eu comecei a fazer de um jeito assim, que eu falei, mano, se eu continuar isso, fazendo desse jeito em alguns anos, eu, eu vou ser o melhor disso aqui. Aí eu conheci Kamal, líder, eu falei, é, pai, eu falei, mano, acho que eu vou ter que começar um pouco mais embaixo de novo. Acho que é daqui a alguns anos mesmo, né? <risos> Sim, mano. E aí o resto, um pouco isso daí, né? gente, é, o tempo foi passando, eu aqui em Piracicaba, e a gente. Eu, e o, eu via muitas batalhas, Santa Cruz, via aquela batalha do Cabal, conhecida, aí eu estava nos projetos com pequeno de, de fazer uma filial da, da Cufa em Piracicaba, e acabou que não rolando, mas a gente estava em, em direto contato e resolvemos, então, dar início a uma batalha, né, que foi a Batalha Central. E a partir daí, a cena é, de Piracicaba, que assim, já tinha meio que... Como todo no Brasil, em 2005 até 2008, 2009, a cena tinha meio que dão aquela baixada, ela voltou com a Central, que voltou por causa da Santa Cruz, por causa da Emicida, de toda aquela história. E aí, mano, nós começamos a produzir muito junto, eu pequeno, né? A princípio, a gente não iria ser uma dupla, mas a gente começou a produzir, unir muito forças juntos e acabamos fazendo uma dupla de música e, e de produtores cultural da Batalha. É, depois eu passei uns tempos, voltei uns tempos em São Paulo, para ficar mais próximo, para dar uma, uma sacada que estava pegando. E aí foi isso, foi mais ou menos isso. Massa. É, eu conheci você como pequeno mesmo, assim. Vocês não faziam juntos, né? Vocês, mas vocês estavam sempre juntos. Vocês já eram uma dupla antes de ser uma dupla, né? Mano? Sim, é, exato. Vocês, foi em 2010, pessoalmente, né? Eu já conheci você antes. Eu, eu não falei naquele dia que a gente fez a live, porque me fugiu na hora. Mas eu conheci você no Orkut quando você fez aquele rap do Boris Casoé. Ah, pode crer. E foi mano, Sim, um dos é primeiros raps que viralizaram, tipo real assim, tipo, vi, tipo viral na rede, rap Sim. contextual, que é muito o que o Brasa faz, como o Brasa cresceu nas redes sociais, é muito Sim. o que o Cid faz com as poesias também, é muito o que os Sim. YouTubers faziam, os YouTubers de anime, eu fiz com o Mac Ruê. É, mas foi muito, tipo, foi o primeiro que eu via fazer isso no Brasil, assim, desse jeito de pegar um bagulho que tava acontecendo ali na hora, tipo, que aconteceu num dia, soltar um rap dois dias depois, que, mano, é primeiro que era um, um momento difícil de você conseguir gravar um rap. E um clipe. E você fez um clipe, Sim. tá ligado? E isso, mano, Sim. foi um bagulho cabuloso, tá ligado? Tipo, e foi aí que eu conheci seu trabalho, já te acompanhava nas redes, tipo, lá no Norcute, Facebook, e diante disso. E aí, em 2010, eu conheci você, o pequeno, lá no Festival de Aleto, do Pedro Gomes, e aí eu peguei, tipo, a gente ah, troca. Tava vendendo o meu 5, tipo, vocês estavam vendendo um EPzinho cada um, nós trocamos. Isso, pode crer, eu lembro desse dia. É, foi muito massa essa experiência do, do Boris. É, eu fiz a letra, mostrei para um brother que tinha uma Cyber Shot, ele falou, mano, vamos fazer um clipe. Falou, será cara, não, vamos fazer, então demorou. E esse ano faz 10 anos, cara, esse vídeo, né? Acabou. O é, YouTube era outra dinâmica, né, cara? Era outra política, não tinha propaganda, era era outra realidade e eu, eu até sinto um pouco assim que eu quero é, pegar um pouco de novo essa veia, porque eu fiz uma parada muito difícil na época, que hoje todo mundo faz e eu que fiz, naquela época não, não faço canto hoje, queria um com isso. Eu comecei, tipo, naquela época, nesse mesmo ano, eu já tinha um projeto de vlog pra falar de rap, que é muito o que a rapaziada já faz hoje, que é, tipo, falar de é, resenha de disco, react, esses bagulhos, tipo, falar dos discos, né, tipo... Eu tinha, só que mano, o bagulho era que eu tinha uma câmera mini DV, então tipo, pra eu gravar uma parada, eu tinha que demorar mais uma hora descarregando a câmera, aí editar, o computador era ruim, eu desisti tipo no primeiro vlog, tá ligado? Porque o vlog tinha <risos> 12 minutos e ninguém assistia vídeo de 12 minutos naquela época. Hoje em Sim. dia o pessoal assiste, mudou e mudou muito isso, mas em 2010 era foda, tá ligado? E era Quando só eu só vídeo de aniversário, vídeo cacetada no YouTube. <risos> quando eu comecei o McRuê a fazer os de game, tipo, era muito inspirado nessa questão, nessa veia de, de fazer as paradas com o contexto na hora ali, tipo, atual, né? Fresco, que é o que os youtubers fazem, é como que você cresce no YouTube hoje em dia, é pegando trends, né? O Sim. E, mano, da onde que surgiu o contexto do consultor de rimas? O, o canal e os, os vídeos com as dicas, né? Do consultor de rimas. Como que começou o consultor de rimas? Quando eu fui pra BH, né, e batalhei lá no duelo, quando eu voltei, a molecada, eu, eu recebi, assim, dez solicitações de amizade por dia, até dois anos depois, tá ligado? E a molecada perguntando, meu, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E eu já era professor, e você sabe, né, todo rapper no início é muito... Você era professor por quê? o pessoal aí. É, todo rapper no início, é, desculpa, não entendi o que você falou. Você era professor do que Contextualiza o pessoal aí. Ah, sim. Eu, eu me formei em Educação Física, né? Eu, então já tinha essa parada de dar aula e muitos rappers no início da, da carreira, a pessoa convidou, você não quer falar com a minha turma na escola? Você não quer vir aqui na Fundação como é minha ideia com o mercado? Então já fazia muito isso e eu gostava muito de fazer isso, né? É, para muitos rappers, muitos rappers fazem porque é o que tem no, no início, mas eu também fazia por isso, mas também porque eu gostava. E aí a molecada fazia mais ou menos as mesmas perguntas, e, e eu já estava começando a observar o que as pessoas ensinavam no YouTube, eu falei, pô, meu, ninguém está ensinando isso. Aí eu fiz um vídeo tosco, assim, no Facebook, em 2015, ensinando, é, era ensinando alguma coisa do tipo deixa eu lembrar, ah, daqui a pouco eu lembro, é... mas enfim, eu fiz esse vídeo Eu falei, ah, não tem ninguém fazendo isso no YouTube mesmo, quando der eu vou lá e faço, mas eu tinha uma ambição de ser o primeiro a ensinar uma coisa de rap na internet. Nossa. E aí passou uns, um ano, cara, e o, o, o menino da, de Brasília, ele fez um vídeo ensinando uma, a mesma coisa que eu tinha ensinado no Face, no, é, no, não sei se foi coincidência ou não eu falei, meu é, Isso aqui uma hora vai, vai começar a ser comum Preciso fazer isso logo Aí eu dei o um pontapé inicial no, no consultor de rima e, e também ligando ao fato Que a minha a... Lá em BH Quando eu fui batalhar Eu fui para um trabalho de, do mestrado Quando eu voltei Eu fui para a seletiva E nesse mesmo ano eu estava concluindo o mestrado e meu trabalho era sobre a Batalha Central virou uma dissertação, mas você sabe, né? A dissertação é uma parada que é ruim de, de, de distribuir, de compartilhar. E aí eu comecei a pegar aquela parte teórica chata, que, que é chata em geral, fazer uma introdução com aquilo e um final com a prática Não. da batalha, e aí começou o construtor de rima. Porque aí o pessoal começou a assimilar a prática à teoria, né, mano? Sim, exato. Exatamente, foi essa ideia. É, agora, sim eu tô... É, eu tô mais pegando pela foto de tempo as oficinas reais, da vida real, assim, edito, né, entrevistas, edito e jogo. Mas, assim, no início eu, eu tinha um grande bloqueio de criar conteúdo, porque eu tava muito naquele mundo acadêmico, meu, como que eu vou comprovar o que eu tô falando e tal. Depois eu comecei a ver, eu falei, mano, o mercado aqui é uma coisa muito mais simples. E aí eu comecei a dar coisas simples para começar fazendo isso a isso muito tempo. Prática, né? É, e daí, no, é, no curso, daí eu, já, eu já dou uma, uma, uma aprofundada nisso com a molecada. Né? Eu comecei a dar uma aprofundada no curso, fiquei pensando, mano, acho que a molecada não vai curtir, porque que é na prática. E eles ficaram fissurados na parada da história e tal, e eu fiquei muito feliz com isso. É aquela parada, né, mano, que o, o, o, tem o MC que ele tá aí porque ele quer ser... O, o, ele quer ser... O hype, né? Ele quer ser o cara ali que tá tipo como se ele estivesse jogando uma pelada, tá ligado? Tipo, é o cara que tá ali pela sim. moda, que tá ali pelo entretenimento. E tem o MC que vai sair dessa parte do entretenimento e vai colar pra parte mais profissional. E vai esse aí vai querer se aprofundar, né? Isso acontece com tudo, né, mano? Eu tô olhando sim. outro outro aqui porque eu tava fuçando o seu Facebook, mano. Ah, sim. Pra achar os seus primeiros vídeos. Meu Deus! <risos> Nossa, esse, esse daí é quando eu tava fazendo, eu, eu acho que eu tava fazendo a divulgação do álbum, Aviso o Mundo, é, acho que eu tava convidando o pessoal pro show de estreia, eu acho. Massa, eu tava dando uma fusada aqui pra ver se eu achava esse primeiro consultor de rimas. Cara, esse primeiro consultor de rimas tem que rodar, hein, tá, em, tá mais ou menos setembro de 2015, cara. Eu tô, a tá que... celularzinho de pé mesmo. Ah, então dá, dá, deve estar perto. Eu é. estou no, no começo do seu Facebook aqui. Você está no, no Facebook página, né? No pessoal. Se você postou na página? É na página. Vai lá na página. A página tem menos conteúdo também, tá mais fácil mais é. achar. O... Mas mano, e aí você começou a gravar isso daí no, no, no YouTube e virou o curso, né? que não é o curso consultor de rima, o curso ele tem outro nome. Tipo, é. Como que é a mudança da adaptação do conteúdo do YouTube para uma metodologia do curso? Tipo, esse curso também é embasado no, na, na parte que você fez da dissertação? Ou ele tem coisas a mais, você adicionou coisa? Conta aí para a gente um pouco do curso, da jornada do MC em si. Né? Beleza. É... Em 2016, eu já tinha planos de lançar o curso online, só que eu não tinha pernas. E aí eu fui lançando um gratuito e tentando... E pensando, mano, um dia eu preciso gravar o um curso e tal. Só que você sabe, né? Mano? Como que você vai parar o que você está fazendo para gravar um curso inteiro com o risco de... Não de só assistir e falar, não, não é isso, tá ligado? Eu falei, porra, mano. Aí o Sesc, aconteceu um negócio assim. O Sesc chegou para mim e falou assim... É... Ah, não, desculpa. Antes disso, é... eu fui convidado para participar de um grupo de... de pesquisa na USP Butantan sobre cultura negra na escola. E eu dava aula toda quarta-feira junto com o professor de história, aula de rap, por dois anos. Então, você imagina, né? Dois anos eu pesquisei, tipo, muita coisa. E até pra não ficar, porra, São assim, dois, dois anos, cara, eu só tava acostumado a ensinar rap em, em duas, três horas, assim. Eu não conseguia passar mais do que aquilo. E aí eu fui introduzindo nas, ah, nas aulas da escola, né? É, e era, era na escola, assim, normal mesmo Era na, na escola pública, no, municipal de São Paulo Eu colava ali com a professora, aparecia ali A gente fazia as aulas junto com o RAP E no, no meio termo a, a, o Sesc me abordou e falou assim Daniel, quero que você faça uma coisa de três meses com jovens O que você quiser E aí eu vi a oportunidade, falei Pô, três meses dá para eu enxugar? bem a parte que é do rap mesmo do artista condensar e passar para molecada aí eu montei um plano né é, por exemplo a, é, a história do começa assim tipo Homo Sapiens e a fala brincadeira com as palavras as linguagens os territórios eu brinco ou, as poesias aí até chegar eu rap, brinco com o Marcelo as metáforas Oi? Que eu brinco com o Marcelo que aquele é tem aquela palestra né Infinite Class que ele começa uhum. assim ele começa falando então vamos falar sobre hip hop existia o Homo Sapiens ele descobriu que a pedra <risos> fazia fogo eu, tipo esse <risos> é tipo, então é tipo isso cara e e assim o meu primeiro a primeira semana da jornada do MC o moleque o primeiro aluno meu quando ele comprou o curso tinha só o site, assim, eu tava gravando ainda, e aí os primeiros vídeos eram só sobre isso, falei, mano, o moleque vai devolver o dinheiro da hora. E não, mano, eles ficaram, se amarraram pra caramba, porque essa é ideia que a gente tava falando da ferramenta e do conceito, eles entenderam o conceito, falou mano, o homem brinca com as palavras desde sempre, o homem brinca com música desde sempre, então, tipo, mudou a tecnologia, a gente tem aplicativos, a gente mora em cidades, mas isso aí é quase que natural do homem, então, veja por esse lado, e aí... E... E aí eu criei essa, essa metodologia, nos eu tive a oportunidade de criar no Sesc, eu testei com uma molecada, né, porque eu dava aula presencial para eles, e um amigo meu do rap, o grime ele filmou o curso todo, e, e minha estratégia inicial era editar o curso filmado e, micro, e microfonado, e, e vender esse curso. Só que aí eu comecei a, a, a pensar que não ia estar tá falando diretamente com quem comprou, talvez não souasse tão legal, Aí o que eu fiz? Comecei a picotar esse curso e distribuir no meio do consultor de rima gratuito. É, e regravei o curso. E nessa de regravar, surge já com as outras oficinas, com as aulas que eu já estava dando no, no ano da escola, começaram a surgir outras questões que eu não tinha pensado no curso. Por exemplo, o que, que é o trocadilho para, na língua portuguesa e no rap? Coisa que eu não tinha pensado na época do curso. É, é, por exemplo, o fato do ou da cabeça do tempo, do quarto tempo, bater em geral na, na, na regra, com a sílaba tônica, algo que eu não que eu sabia, mas eu falei, meu, qual é o padrão que eu tô identificando, mas eu não tô entendendo. Eu falei, puta, é a sílaba tônica. E aí eu comecei a pôr isso no curso. Você começou a, a, a, até mesmo a aprender mais para ensinar, né? Tipo, algo que já era natural se você foi atrás do conceito. Você já tinha a, a ferramenta, mas ainda não sabia o conceito, e tipo, foi atrás disso para ensinar, né, mano? exatamente e assim é, eu tinha um, uma ideia assim meu eu quero ser um dos maiores letristas que quem me conhece já viu e daí eu fiquei pensando meu qual é o melhor jeito é, como aprender mais que possibilidade tem mais de aprender do que você ensinar e, mano ensinar é o melhor jeito de aprender então a cada, cada oficina cada vídeo que eu gravo eu olho e falo puta, nessa época eu sabia até aqui nessa época eu só sabia falar assim então, come... começou a ficar, assim, só natural pra mim. E até a postagem que eu falei pra você de bloqueio, pra... que eu postei lá no meu Facebook sobre bloqueio criativo, a é impressionante, cara. Quanto mais eu ensino, mais dificuldade de escrever eu tenho, né? Porque, mano, é uma parada que eu entendo isso na questão do, tipo, você ensinou, você tá ensinando. Então, você, tipo, não se permite fazer menos do que a certo nível, tá ligado? Então, quando Sim. você começa a escrever, você já tem a obrigação de começar aqui, tá ligado? Você não pode, tipo, começar Sim. aqui, você não pode começar embaixo, você tem que começar aqui. Sim. E aí você vai começar, tipo, você não começou aqui, você já desanima, tá ligado? Sim. Porque você sabe que se você começar, tipo, aqui, você vai pra cima. Só que a gente esquece que muitas vezes a gente começa embaixo e, e desenvolve, tá ligado? É, mas isso é né? botei é? porque a gente fica nessa parada de, tipo, eu tenho que ser melhor porque eu ensino, tá ligado? Exato, eu não posso exato. ser meia boca, porque daí o cara vai falar tá, mas você tá me ensinando isso, mas eu ouvi sua música lá. E, tipo, não tava assim, tá ligado? Pode crer. Sim, foi completamente isso. Que é a parada do tempo ela, também... na batalha também, né? Tipo, que o, o cara, tipo, você vai ser jurado na batalha, e vai falar, tipo, legal, você tá me julgando, mas e aí? Tipo. Cadê o seu trabalho na rua? Quanto estacional você aí... tem? <risos> é pesado, mas... é o fardo do professor é pesado, tá ligado? O que muita gente entende é que nem sempre o cara que entende do conceito da prática e até mesmo tipo sabe o que é necessário para ser 100% naquilo, tem capacidade de ser 100%, mas ele entende o que você precisa fazer, tipo, por isso que existe o treinador de futebol, o treinador, tipo, nem sempre o treinador de futebol é o cara que era o Ronaldinho, tá ligado? Mas o Ronaldinho Exato. ele virou ele teve bons treinadores também em algum momento que souberam o que fazer para fazer ele ter o um desempenho máximo como o Ronaldinho, tá ligado? Exatamente, é, por exemplo não tem como o técnico do Jordan ser melhor do que o Jordan hum. e, e ao mesmo tempo o Jordan não seria o Jordan que a gente conhece sem determinados técnicos que ele teve ao longo da vida né? Com certeza, tipo, é, em é vários a diferença esportes diferença. a gente vê isso porque na Rima ia ser diferente, né mano? Exato, exatamente, né é, e, e daí vem também um pouco daquela dualidade A gente sempre vê aquele, daquela, aquela polêmica do talento versus aprendizado né? Como se fossem coisas opostas O talento existe, não dá para negar né São coisas biológicas, não tem muito o que se fazer E o trabalho duro também existe E além do que, nós não conhecemos os mais talentosos Porque geralmente os que conseguem um lugar legal não Não, não é por causa do talento Assim, é também por causa do talento, mas é, é um detalhe como qualquer outra coisa. É, o talento, ele ajuda, mas ele não conclui, né? Exato. E aí, mano, a gente entra aqui no, no bagulho, no ponto alto que a gente queria discutir nessa live aí, que são, mano, as polêmicas que foram rolando por conta dessa ideia de cursos de MCs durante os últimos anos, tá ligado? Sim. Tipo, quais são os problemas do curso de MC online? É, antes de a gente entrar nesse assunto, só dá uma lembradinha pro pessoal aí, ó, Se você é MC de batalhas, você é MC, rapper, tipo, cola lá no nosso grupo de estudos. Ele é de graça, tá ligado? Só lá, esse, eu não aceito todo mundo, de, não deixo aberto para todo mundo entrar, eu vou aceitando porque tem um monte de robô que fica entrando em grupo e fica lá spamando o grupo, eu não gosto de robôs. Então, tipo, se você é uma pessoa real, solicita tá lá que a gente vai aprovar a sua entrada no grupo, a gente vai postar uns conteúdos lá, eu vou fazer uma live a cada segunda-feira desse mês aqui, Certo? É, vou até anunciar agora em primeira mão, porque no mês que vem eu vou lançar o um e-book, um livro virtual chamado MC Rex Quebrando o Código das Batalhas vão ser 15 dicas, ai, sim, 15, dicas 15 capítulos explicando tipo, como você melhora nas batalhas sem precisar tipo, ser o MC fodão, tipo, mas você vai precisar ser o MC fodão quando você terminar de ler essas dicas tá ligado? Porque né? é um caminho assim tá é, é quero... o caminho que eu aprendi. eu nunca fui o cara mais talentoso tá ligado? E aí eu vou, vou tipo, vou soltar esse, esse livro aí pra quem tiver lá no grupo, vai ser de graça, depois eu vou soltar ele no Amazon, cinco contos, só pra tipo, falar que tá lá, tá ligado? Dá cinco contos, porque se é de graça pra todo mundo ninguém dá valor. Então Isso, quem tiver no grupo, mandar, eu mando e vai, vai acompanhar tipo, as lives, onde eu vou falando sobre a construção do livro também, falando sobre os tópicos e aí quando eu soltar o livro, fica lá de graça pra quem tá no grupo e depois eu boto no, no Amazon pra quem tiver Kindle ou quem quiser baixar no celular e é tudo nós. Certo? É da hora, eu um quero pro... conhecer essa obra. Voltando pro problema aqui. Para o problema, é, cara, você tipo, foi o cara que eu vi primeiro fazer isso de, de divulgar um curso online, tá ligado? Sim, é canal no YouTube, sim. tipo, eu já tinha visto algumas outras dicas. Tipo, é, muito mais voltado, lógico, ao, ao bitmaker. Beatmaking tinha muito questão de, de, de youtuber falando sobre beatmaking. É, a gente tinha um canal sobre produção de áudio que era o canal do Coisa Simples Estúdio, a gente tinha lá o Dica Simples, a gente fazia muita coisa falando sobre mixagem, masterização voltado para o rap mesmo, com o Yuri Stoko, que era o produtor que cuidava dos meus trabalhos. E... Mas de MC, mano, você foi o primeiro que eu vi. Tipo, não sei se teve outro antes de você, tipo, a fazer a, a parada. É, é uma parada que eu sempre pensei em fazer, porque eu sempre fui muito professoral também nessa questão, mas eu sempre preferi fazer com pouca gente e, tipo, na, na amizade, porque o meu estilo de ensinar é diferente, tipo, eu não, não gosto de... de... Eu, eu, eu sou... Minha paciência é limitada. Eu falo uma vez, eu falo duas vezes, na terceira eu já não quero falar mais, então não, não ia ter que dar duas certo. Duas vezes se marcar até três, na quarta, cheque mate, eu, eu, é <risos> eu não chego na quarta cheque mate Não tenho marcar. Então eu sempre ensinei bastante MCs que estavam próximos a mim, né? Então, tipo, ah. você tem aí uma molecada, pô, tipo, o chaveiro. O chaveiro, mano, chaveiro tirou o garnete da você não be, inclusive <risos> TVS, sim, amei, porque, pô, os meninos que trabalhavam comigo no Liceu Escultural, Bona, G.O., que tipo, são, foram os últimos agora, Mota. Então, vários manos aí que passaram... Mostra, oh, perdi pro Mota também, cara, você é um bom professor. Eu, eu sempre, eu nunca neguei o conhecimento, tá ligado? Sempre quis, sempre pensei sim. em fazer algo do tipo, mas eu nunca tive, eu sabia, eu sei que esse não é o meu perfil. Tipo, eu sou o cara que organiza o CPBMC, isso é o que eu faço. Eu penso na estratégia para coisa acontecer. É, é a minha missão nessa parada aí e aí os MCs aprendem no meio do caminho sim, é, você foi o primeiro que uma parada aí, tá ligado? É, sim com essa ideia tipo do, do, do marketing digital inclusive ser muito chacotado na internet por conta de vários caras que são picareta mesmo sim. e meu coach tem vários caras que são bons e tem vários caras que são picareta mesmo tá ligado? que nem tudo na vida sim. tem cara que sim, são mesmo. picareta não. eu achei até que quando você começou com essa parada tipo, ia rolar uma chacota com você tá ligado? sim e também então nas redes eu nunca vi nada disso aí tipo eu já vi nego dando indireta brincando com esse bagulho de curso de MC, mas nunca vi ninguém acusar você tipo geral tipo diretamente não Garnet porque tipo eu acho que tem duas coisas dois pontos importantes sim. É, o primeiro ponto é você tem um trabalho completo na rua tipo antes mesmo de fazer esse curso online tá ligado e o segundo ponto é que eu acho que a maioria das pessoas não deu importância e não leu o que você estava divulgando, tá ligado? É, eu acho que muito de você não ter sido chacotado, não ter sido apontado como foi o Malmé, como foi o Kant, obviamente, tem um outro recorde que a gente vai discutir mais para frente, foi que as pessoas não te deram atenção. É, é, como Sim. que você vê, é sobre, tipo, como você vê isso? Como que foi esse começo e, e quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você começou a divulgar esse curso online, como que foi a aceitação disso na sua roda de, de contatos mais próximos, e como que foi a aceitação disso num âmbito maior, se você conseguiu passar da sua bolha, ou se isso não passou da sua bolha. Porque, querendo ou não, eu tô falando que eu vi, que eu sei, que você foi pioneiro, que eu tava lá, mas eu sou parte da sua bolha, tá ligado? Sim. Como que você vê isso? Tipo, como é o criador do, do da parada mesmo. Então, é, é, você fez uma, uma boa leitura aí, porque eu uma das, um dos cenários que, que rola é... A galera da minha bolha acha sensacional. E alguns da, vizinhos ali da bolha, até de dentro mesmo, acha sensacional para mim, na minha frente. Quando eu não tô E fora da internet, eles fazem piada, né? Pô, aprender a rimar, pá, né? Chega, chega assim até a gente. E, e tem esse outro recorte que ainda não não me deram uma, a atenção devida. E esse recorte, ele vai acontecer quando o consultor estiver no nível que eu planejei para ele, isso vai acontecer, igual aconteceu com, com os outros MCs, né com o Kant, com o Almeh. E aí também tem esse recorte da questão do, é, do, do meu trabalho, até agora ter sido um trabalho muito engajado politicamente, racialmente, pelas minhas batalhas. É... Então, digamos assim, que as pessoas não... não se sentem confortáveis em questionar a minha iniciativa pública, porque, tipo, por eu ser um MC negro, que, que, cujo trabalho é politizado, cujo trabalho está lançado, está lançado em, em streaming, em, em TV, cujas batalhas foram até longe em uma determinada época, então a pessoa se, se sente... É, é, que, que é um tiro no pé, fazer essa brincadeira pública relativa ao meu trabalho. Então rola nos bastidores e também não atinge uma percussão, repercussão grande ainda. Mas isso vai, assim, se Deus quiser, isso vai acontecer ainda, da repercussão grande. <risos> Tomara, estamos trabalhando para isso aí, né? Tipo, eu, eu acho que assim, Sim. eu até coloquei na tela aí o GC que, que eu acho que grande parte do seu trabalho não ter tido uma repercussão maior... É por conta do, do recorte racial, que tipo, as pessoas não dão tanta importância para o trabalho do preto dentro da, das mídias, das grandes mídias, né? Tipo, que é a questão do protagonismo. A gente não tem protagonismo, e, e ainda mais nessa era de hype. Tipo, a maioria dos artistas que tem hype são os brancos, tá ligado? É, e verdade. quem, tipo, lançou os cursos. Foram, tipo, dois artistas brancos, os que, cursos que foram chacotados. isso, tipo, entra nessa questão da apropriação e do protagonismo. Eu acho que esse foi um dos problemas que a massa mais viu, tipo, na hora que esses cursos saíram. Tipo, pô, tipo, não é o, um, o cara que é... É aquela, aquela cena do, do Todo Mundo Deu Chris que o Drew pega o bagulho e fala, rappers brancos? Tá ligado? <risos> Ele não quer saber se são os beat boys, tá ligado? São rappers Sim. brancos. E aí isso, tipo, muita gente já tinha esse ranço com os caras por serem rappers brancos. É, o Malmé tinha, tipo, lógico, um, um reforço da questão política, né? Que ele foi o, o cara que protagonizou aquele Cipher do MBL junto com o Budi Polk e companhia. Tipo, isso pesou muito negativo para ele na hora que ele lançou o curso. Sim. E o Kant apareceu com esse curso na época que ele está entrando no Da Massa Clã, que foi outro protagonista aí, tipo, de, de várias discussões sobre de apropriação cultural, tá ligado? Sobre o protagonismo branco dentro da cultura hip-hop. É, como criador de conteúdo, também como MC, tipo, o, você já sentiu essas, essa trava, né, tipo, esse teto mais baixo para quem tipo, é o criador preto? E, além disso, óbvio, o cara que tem um trabalho mais politizado, na hora de você ter um trabalho mais comercial, tipo, um trabalho vendável, seja ele um curso, ou seja ele até mesmo um show mais caro, ou um videoclipe sim. com outro tipo de música? sim. Então, eu estou sentindo mais a, bastante agora com a questão do curso, que ele tem se cada vez mais se profissionalizado. E agora eu tô começando a fazer uma experimentação nova com a música também, né? Que, assim, eu de, eu, eu fiz um show oficial em, em julho do ano passado com o Pequeno, que foi é, o último show oficial da dupla. Então, a partir daquele show, Daniel Garnett porque ele não é mais uma dupla o que não quer dizer que a gente não possa fazer os shows do, do Daniel Garnetti Pequeno, mas a priori a gente é, não cria mais juntos, assim, é, música, né? Mas ele tá por trás de muitas criações minhas e vai estar daqui para frente. Então, por exemplo, eu lancei Eletroback, que é um é um som mais afro, afro trap assim, mas, é, mas, assim, eu tô, ainda estou dentro da minha caixa, então ainda estou dentro da minha zona de conforto e do que as pessoas esperam de mim. Mas eu estou, depois de já ter passado por tudo isso, e ver que é, nós somos artistas negros fadados a morrer devendo, se a gente não disser agressivo no mercado, eu estou disposto a entrar agressivo, a assim, ser um músico, um artista agressivo, é, e, e criar um produto agressivo e nem por isso menos autêntico é, e para isso, rola, sabe o que que rola? rola muito você é, fazer uma, uma blindagem em relação ao seu a sua própria bolha, porque assim, parte dos caras que me zoam por baixo são os caras da minha própria bolha, tá ligado? que vão falar, ah, o cara vai ensinar para branco, é, eu não faria isso e tal, são caras que cresceram que, que comigo e, e se eu sentir isso como, nossa, eu estou traindo minha cultura e tal, eu vou ser mais um que vai chegar muito perto e nunca vai ma mandar minha mensagem. assim. Então, é, eu vejo as coisas que você estuda, que são coisas raras no mundo em si, são coisas que eu estudo também, então eu estou aprendendo a, a, a, a pensar na, na, na seguinte parada, né? independente da minha representatividade social e política, é importante eu transcender isso como indivíduo, até para chamar os mais jovens também, ó. Tem um caminho para nós que não é só esse caminho que a gente está sempre, no um quase, sempre no um quase. Então, eu tenho trabalhando nesse sentido, me fortalecido nesse sentido, e buscando fortalecer irmãos, nesse sentido. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de, de contar até para você em primeira mão, na internet que ninguém sabe, é que a maioria do meu, do meu, dos meus alunos pagos do curso, mesmo sendo sendo vamos dizer assim, ele, ele tá entre o curso mais barato que, que existe no mercado e mais caro, tá no meio. A, a 70% dos meus alunos são, são negros. Né? É, porque eu acho Isso que, é, que, que, é, que é até porque é que rola a identificação, né, mano? Tipo, os caras sabem que se eles comprarem um conteúdo com você, eles vão ter um conteúdo que contempla a eles. E, e aí, mano, é deixando uma parada bem tipo escura aqui também, mano, que não tenho nada contra o Maomé lançar um curso o Cante lançar um curso. O meu problema é essa questão tipo de do protagonismo. Por que, que eles são os protagonistas sozinhos? Não, não tem problema por eles serem protagonistas também? Porque tipo acho válido o trabalho que eles fazem. Tipo o Malme na época que começou com a Conicrio era um trabalho subversivo tipo na questão da liberação da maconha e tudo mais. Tipo, os caras chamavam até de um novo Planeta Ramp, né mano? Acho é, que politicamente rolou tipo ali uma confusão. Tipo, posições políticas ali, eu já não concordo, mas quanto Sim. MC, mano, tipo, você não pode falar que o Maomé é um freestyler ruim, que ele tem a caneta fraca, tá ligado? Sim. Lógico que as escolhas do, do mercado da Cone Crew, não foram as que a maioria dos MCs da nossa época gostariam de ter feito ou fariam, tá ligado? Sim. E a mesma coisa é o Punch, tipo ele tem ali, tipo eu não sei, não vi o vídeo de venda do curso dele, eu só vi o Flyer que tá todo mundo divulgando, que todo mundo chacotou. Mas, pelo nome do curso, é tipo, aprenda a rimar com o Kant. Tipo, eu, não tô, eu não vou entrar num curso desse esperando que ele me ensine os conceitos de ser um MC completo. Eu entro num curso Sim. desse esperando que ele me ensine as técnicas que ele usa para fazer o speed flow, tá ligado? Eu Sim, entro nesse curso... hoje e amanhã. É, tipo, eu, eu entro esperando sair de lá sabendo fazer o dedinho, tá ligado? Sim. Exato, exato. É, e exato. isso, tipo, não tô falando que é menos legítimo, tá ligado? É, é, é legítimo. Sim. Só que por quê... É, o mercado existe para o Kant e pra o Maomé, e o mercado não pode existir pra o Garnet, tá ligado? Pro cara da escola do Flow. Tipo, é afro alguma coisa. Não, dele. Eu sou muito ruim com nomes. Pessoal que sabe do CPVM se saca. Tipo, já trombei esse mano em role, já mano, tipo, mas é... Acho que é afro Joe, não é, mano? Eu tô, tô na dúvida. É, a, é a afro não é? Afro raga. Afro -Joe é outro mano, né? Sei lá, mano, desculpa. Desculpa. Perdão. <risos> a gente erra na hora. <risos> e, e, mano, tipo, eu acho que muito também do que se fala do, do curso de MCs online é que é uma escolinha de rima. E existe. Tá, Tipo, foi o que eu falei, eu entro no curso do, do Kant, foi eu ali no curso do Kant esperando aprender a rimar igual o Kant, a, a técnica que o Kant usa para rimar, uma escolinha de rima, literalmente. Mas Sim. existe uma outra parada que a gente tá até tipo, entrou numa discussão tal tipo do post lá que a Maria compartilhou, que era sobre a questão do, dos MCs que fazem oficina na, na, na fundação, em centros culturais, que é a questão dos conceitos e os contextos de rua, tá ligado? Sim. E porque muita gente fala que isso não se passa, que isso não se ensina, que isso tudo é vivência, mas essa vivência ela também não é... Tipo, lá acontece, tipo, não acontece, não existe um método porque tipo, as pessoas ensinam, tipo a parte do griot, os caras não falam pra gente o que a gente pode e o que a gente não pode, é, existe uma, uma barra que, que trave isso na questão de um curso online? Tipo, você não pode ensinar o contexto histórico, o contexto da rua, tipo, porque você está usando um, um método virtual? É, eu acho que dentro do que a gente estava até conversando antes da, de começarmos a, a entrevista, né, a parada de que a internet acaba sendo mais uma ferramenta de coisas que são muito antigas, e inclusive as pessoas da rua... É, é, que se, se autodenominam MCs de rua, que criticam, eles criticam na internet, em comentários na internet, tá todo mundo na internet, então a gente vai ignorar isso, que tá todo mundo na internet, é, e como o MC da Disney no um outro som também, né? se alguém vai ganhar dinheiro com isso aí, que seja nosso. <risos> e, e, e essa coisa do hype também, é, qual é a ideia também? É mais legal jogar pedra no curso do MC Branco Raypado do que promover o curso do MC Negro está falando de conceitos de teoria é muito mais legal jogar pedra nos outros do que do que parabenizar então é, tem essa, isso aí tanto é que tem uma confusão assim que é 99% da cena que acontece que é o curso do Maomé é o academia de MCs que é promovido pelo cara do academia de beats que chamou uma série de MCs, é como se fosse workshops, né uma série de workshops, e seminários on online, que inclusive tem o John ensinando. Mas ninguém falou, tipo ninguém que nem apontou o dedo pra, nem para apoiar e nem para desapoiar, porque ah, o, John, ah, o John é MC negro, foda, não tem o que nós fazer aqui. Mas o Malmé para jogar pedra. Sim, é isso, tá ligado? Mas é uma parada que também tem a ver com a questão da, da evolução que você disse, da questão das ferramentas. É, muita gente é, critica o mercado digital por não conhecer, por achar que é, é digital é menos, né? Mas aí vem o coronavírus e, e bota todo mundo para mamar, velho. Porque a gente tem que falar com as pessoas só pela tela, a gente tem que estudar pela tela. Quem faz faculdade tá fazendo aula online, tá ligado? Tá tendo que aprender a lidar com isso. É, a gente só sim. vê os nossos queridos pela tela e está tendo que aprender a lidar com isso. E muita gente começou a aprender que, sim, a informação via digital ela é tão importante quanto a informação passada na, tipo, pessoalmente. Tem coisas que você só aprende vivendo. Isso a gente não não não, não, não exclui, obviamente, de qualquer coisa. Sim. Mas quando a gente está falando de uma coisa que é, é uma habilidade da oralidade, é uma habilidade da musicalidade, é uma habilidade de mercado, tá ligado? Por que não? Né? Lógico que o MC ele não vai tipo, deixar de ter que ter uma vivência na rua para sobreviver, tipo, ninguém. Ninguém, mano. Tipo, e aí eu falo tipo, com, com, com propriedade de quem tá dentro. Ninguém tá aqui falando para você, olha, você só vai entrar no estadual se você tiver feito o curso do Kant. Tá ligado? Sim. Você vai entrar no estadual se você for lá batalhar e ganhar, velho. E se tiver vários caras rimando igual o Cante, você já sabe qual é a fraqueza de vários caras. Sim. Tá ligado? Porque, tipo, a, a parada Sim. que faz o MC ser bom é a particularidade, a personalidade. É, MC que é cópia de algum MC que rima igual outro MC é que nem bactéria, mano. Bactéria morre tudo com a mesma coisa, mano. tá ligado? O, então, mano, tipo a rapaziada tem que entender que existiu um curso do Kant, um curso do Maumé, um curso do Garnet, um curso, mano, de quem for, ensinando a rimar ou até mesmo um curso que seja mais completo, que fale tipo, sobre o mercado, ou então um curso que fala sobre a jornada inteira do MC, como a jornada do MC, não vai fazer o cara tipo simplesmente sair da internet e entrar no nacional, não vai tirar o lugar de quem está aprendendo na rua, tá ligado? A gente fazer esse tipo de coisa online e oferecer para quem não tem por perto, ou para quem pode pagar e quer pagar, não tira o, o, a legitimidade de tudo que já acontece, tá ligado? E isso eu acho que é uma coisa que a gente ainda tem que quebrar, que é o que você fala da, da questão da, da, da limitação, que a gente tem que quebrar, de que não é porque existe uma coisa paga que a de graça deixa de ter valor, tá ligado? É, ainda Sim, tu, ainda vai, vai depender do seu esforço, do esforço do MC, que seja ele o que comprou o curso ou seja ele o que não comprou o curso, saca? Exato. Porque, inclusive, acho que o que a molecada pode aprender com os MCs que tiveram resultado, que seja da era da internet ou de qualquer outra era, são MCs que são muito curiosos, são muito uh, estudiosos. Então, todo mundo sabe, muita gente sabe que o Kant treinava aí 5, 6 horas por dia. Então, ele poderia fazer isso com o curso do Kant ou sem o curso do Kant. É, então, o curso presume que você é um curioso que está estudando de tudo e quer, ir, num determinado momento, você tem condição e quer investir naquilo que você acha que vai te dar é, retorno, né? É, eu mesmo, quando eu acabar de desenvolver a jornada MC, eu, eu quero comprar o curso do Kant. Eu não compro antes porque é, né, eu quero definir a minha metodologia pra, porque as, as coisas que você vê influenciam a gente, né? E daí, Sim. de repente, posso ficar com aquele método nossa, aquele o Kant fez muito legal e eu Ou então, até mesmo não fazer porque você viu o Kant fazendo. Ah, não, eu vi o Kant fazendo e eu não quero fazer, tipo... É, também. É. E, pô, eu, eu, eu, eu... Quanto mais eu ensino online... Mas eu aprendo sozinho e agora que eu criei o curso, eu tenho vontade de consumir mais online também. Já mandei mensagem para saber aquele cores e, e vozes que vai ter do Rashid com a galera da Fono falando sobre voz para rapper. Eu já fui perguntar o valor, quero saber, estou curioso. É, então, e, e também assim, até para esclarecer, né? É, teve um, pessoas que compartilharam, esses compartilharam essas postagens falando. Né, não, não me atacando, mas falando assim, pô, legal, custo do canante e tal. Acho que pô, tem valor, custo do canante, do mal Mas eu, é, eu não cobraria para ensinar. Mas, assim, é, a pessoa pode não cobrar para ensinar. Mas ensinaria de graça? Porque eu já ensino há cinco anos de graça. Então, eu não vi... É... E até, eu até abri um, um, um negócio, você pode mandar o um vídeo para mim, e eu subo na batalha, ó. Quem, quem, não ensina, quem não cobraria pra ensinar, quiser ensinar de graça continue ensinando, sobe o vídeo aqui coloca os créditos pra você. Toda semana eu posto um diferente e vai ser da hora. Pergunta Sim. quantos vídeos eu recebi. É. <risos> é isso, tá ligado? Tipo, e, e é aquilo, mano. É, a gente tem que entender que o curso.. Eu vou, mano, jogar real, assim, real, real. Coisa que ninguém vai te falar na internet. <risos> não existe nenhum curso na internet mano que tem algum bagulho dentro dele que você não vai achar de graça é verdade o qual é a diferença do curso é o atalho tá ligado? o cara que ele prepara um curso seja do que for e, mano, eu já fiz muito curso de graça já comprei curso para caralho também tipo já li livro é, que tipo as informações são as mesmas a diferença de quando o cara faz um produto com aquelas informações é que ele organiza isso de uma forma e numa metodologia que te ajuda a aprender mais rápido. isso aqui é um exemplo prático disso na vida? Vida. Quando a gente começou a rimar em 2006, 2005, 2007, não existia metade do material online que existe hoje de batalhas, de freestyles. Se você queria ver um cara fazendo freestyle, você tinha que ir a um evento, tá ligado? E isso fazia com que a gente tivesse uma evolução mais lenta, porque a gente não tinha conteúdo para consumir, a gente não tinha técnicas... É, existiam oficinas de MCs já naquela época, então, tipo, tinham MCs que passavam Sim. essa metodologia pra gente naquela época, mas era muito mais difícil de acessar. Porque eram oficinas que eram, tipo, em centros culturais que eram distantes, ou então, tipo, que nem a Casa do Hip Hop. Diadema sempre teve aula de MC, tá ligado? Sim. Pô, tipo, Toucher, Chagão. Todo mundo passou por lá, mano, fazendo aula com o Gbox, com o Renato de Souza, tá ligado? Com o Eu Dandante. fiz aula com o G-Box já. Já fiz aula, mano. Eu fui na, na, na Casa do Hip Hop uma vez, eu fiz uma aula com o Zé Brau, Ensinando embolada, tá ligado? Pô, que massa, cara. Que massa, cara, massa, mano, cara. Tipo, é uma coisa que, mano, se, se, a gente precisa falar trombar o Zebral quando ele vier pra cá e fazer um curso do Zebral, mano, e pôr na internet, porque, mano, é muito bom, velho. Os MCs daqui não tem. É não tem essa. O acesso a isso sempre. E aí, esse é um ponto importante, tá ligado? Que é o contexto social. É muito fácil a gente criticar. Quem compra um curso online. Ou então quem oferece um curso online, quando a gente tem um centro cultural no nosso bairro que tem um curso. Sim. Eu moro, mano, do lado do Tendal da Lapa, tá ligado? Tem vários cursos lá de dança, tem curso de, de, de oratória. Eu fiz um curso de oratória de 45 horas com certificado. Né? Um cara pica de oratória. Tipo, tem curso de canto, tem curso de, de, de teatro, tem de tudo ali. E aí é muito fácil eu falar, aí mano, olha lá, mano, o maluco ele paga pelo curso, mano. Aí você vai ver o maluco mora. Em Santana, no Amapá. E o acesso que é. ele tem internet, mano. Ele não tem um curso Sim. próximo. Então, tipo, a, a, o curso em si, a, é como o conteúdo no YouTube, ele também democratiza esse conhecimento. Nem todo mundo que, que pode, que, que, que quer aprender o método que o Garnett ensina, ou então aprender o método do Kant, ou do, consegue estar tá aqui para ter uma vivência com o Garnett. Nem aqui, né? Porque eu tô em São Paulo e ele tá em Piracicaba, tá ligado? Consegue é. ir pra uma vivência com o Garnet. Nem todo mundo que quer aprender uma técnica do Kant consegue acesso ao Kant. Nem todo mundo que quer aprender, tipo, o método do Mamute, vai ter acesso ao Mamute aqui em São Paulo. Vai colar no CPBMC e ouviu falar durante a reunião dos MCs, tá ligado? E o curso, ele democratiza aí. Porque, tipo, você pode pagar. E aí você fala, ah, mas, porra, é caro. Mano, quanto custa o seu curso? 297 em 12 vezes em dois cartões tá R$ tipo, 297 reais. eu fui fazer um evento em Presidente Prudente tem MC pra caralho em Presidente Prudente é o preço da passagem de volta de busão Sim. tá ligado vários MCs tipo não podem vir de Presidente Prudente para cá e passar um dia com o Garnet mas se ele compra um curso por 300 reais, ele passa quanto tempo tendo a, as aulas do Garnet? Porque só na, na, na semana do, do, da jornada dos MCs foram quatro horas de vídeo. Um vídeo por dia, uma hora de vídeo por, por, por vídeo que, que ele lançou. E já era um conteúdo denso, tá ligado? Então, mano, é, é, valores, é, é essa questão dos valores, é o valor da informação, o valor do, do, do conhecimento, tá ligado? E, e também contextualizar essa questão do valor, tá ligado? É, obviamente que são prioridades. Tem gente que não quer gastar 600 reais para aprender a rimar igual o Kant. Ok, mano. Tá ligado? Ok. Tem gente que não vai querer pagar a jornada do Demicídio. Também ok, mano. Sim. Mas assim, você não pode falar que isso não é, não é legítimo, tá ligado? E não é importante, principalmente para quem não tem acesso a essas pessoas próximos assim, saca? É, o que, que você acha dessa questão do, do, do contexto social? É, como que, que você trata isso dentro da jornada do MC, obviamente? Porque eu sei que eu, eu já assisti os seus lançamentos, eu tô na sua lista de e-mail, acho que desde 2016, 2017. Eu já vi você fazendo e-mail durante viagem, quando a gente foi lá pro, pro Nacional em 2018. Então, mano, eu sei mais ou menos o que você ensina, mas, tipo, o que, que você fala, tipo, fora da questão de rima, tipo, o contexto social e até mesmo essa, de, dessas conceitos de rua dentro do seu curso, da jornada do MC, tipo, explica um pouco aí pro pessoal, tipo, como que é para quem não conhece, né? Sim, é real, realmente o esperado é a parte toda a parte técnica da rima, do improviso, da escrita, né? O não esperado é, é a parte histórica, né? A parte dos dos griots, esses contextos sociais. Uh... E o final do curso também, que ele ainda não foi gravado, mas é um final baseado muito na jornada do herói, que a jornada do início si é baseado na jornada do herói, né? do, do, Joseph, do Joseph Campbell, que é um mitólogo. E, uh, e no livro também A Guerra da Arte. Muita gente fala, ah, a arte da guerra? Não, a guerra da arte mesmo. Que eu trabalho toda essa parada psicológica do, do artista. Então, assim, sinceramente, raramente eu me, é, a maioria dos meus alunos não são boys não. e não são tão afissurados pelo hype, assim. Eles, Sim, eles têm uma identidade mesmo com as paradas do caminhar, né? Tem até um depoimento muito bonito que eu só ouvi do, do menino, que ele, que ele é lá do sul, né? E eu mandei uma mensagem para ele, assim, ô, oh, obrigado por, por apostar aí no meu conteúdo tal, né? É, fora que, assim, toda semana tem uma, tem uma aula ao vivo no... Um, como nós estamos fazendo aqui tem ao vivo né? no, lá no, no Discord né que é uma parte assim bem legal também eu falei pô e aí o que, que te motivou né a fazer parte aí da jornada ele me falou pô mano é meu sonho eu acho bonito a cena crescendo na minha cidade não tem cena na maioria do, da galera que está no meu curso tem galera do interior do Brasil inteiro a maioria deles não tem cena na cidade então eles querem fazer uma cena na cidade eles querem entender como eu... Ah, você tá no interior e você participa da cena forte da, do seu estado, do seu país, e a gente troca várias dessas ideias. E ele me falou, meu, eu quero muito fazer isso. Fiz 18 anos, minha mãe falou que ia me dar um, é, um violão de presente, eu tava empolgado, tava guardando dinheiro por curso e eu fui roubado. E aí, mano, eu fiquei sem grana. E aí minha mãe ia me dar um violão de presente, de aniversário, eu falei, então eu quero curso jornada do MC. Pô, e aí eu abri mão no violão, que é o que você falou, mano, prioridade. Tipo, era um sonho para ele, né? E ele tinha essa conexão com a causa do hip hop e tal. E investiu. Então, eu, eu tento, assim, dentro das minhas limitações, às vezes, de tempo para subir os módulos novos e pra tipo, fazer as lives, fazer o melhor possível, porque eu sei que para eles é um, é um sonho, né? E, e eu acabo funcionando como um... Como mentor mesmo, é, pre, preparando não só para rimar, mas, mas para encarar a jornada como um, um vale cheio de altos e baixos que não acaba nunca, nem que você ative ó, tão sonhado o hype e isso não, nunca acaba, o hype acaba, a jornada não é. Pra você vê, não é, não é o, o, o curso de rima do Garnet, tipo, é um curso de competidor, né, não precisa falar de toda essa preparação do competidor e também do artista. Porque o artista, querendo não, ele tá sempre numa guerra constante aí com o processo criativo e com as tendências ah, de mercado. Então. <risos> então, uma guerra constante. É uma parada que, mano, tipo, não é só o curso de rima, tá ligado? Tipo, existe o curso de rima, tipo, que é válido e existe, tipo, curso que ensina várias outras coisas. Então, a gente tem que entender o que, que é, o que, que tá sendo ofertado e o que é hype e o que não é hype, tá ligado? Eu acho que uma outra questão também que é um problema não só dos cursos, mas é um problema já do hip hop é que a gente se acostumou a tudo ser de graça, é, é porque tipo as outras eram de graça porque o a, a prefeitura, o governo do estado, tipo pagavam os cineiros nos centros culturais para ter essa programação. Aí você vai lá tipo, o evento é de graça. Tipo, você vai entrar no evento de graça porque a prefeitura paga o artista. Isso limitou muito a gente, também deixou a gente muito refém desses eventos de graça, tá ligado? É, muitos artistas hoje preferem ficar em casa postando música no Spotify para ganhar dinheiro com streaming do que fazer pequenos shows para 50, 60 pessoas cobrando um ingresso básico. Porque as pessoas não pagam o um ingresso básico, tá ligado? Isso é Sim. meio frustrante. É, quando eu comecei o CPBMC... Era de graça no primeiro ano. No segundo ano, a gente cobrou 50 reais por inscrição por batalha. Mano, me falaram que eu tava roubando os MC, velho. <risos> 50 reais, é impressionante, mano. Impressionante, né? E aí, o eu, eu, que que eu falei? Mano, eu, eu, eu, não, eu não só cheguei cobrando 50 reais. Eu expliquei todo o plano de negócio pra todas as batalhas. Você tipo, é da Batalha Central, você tipo, recebeu o mesmo e-mail que todo mundo. Em que eu falava pro pessoal, ó, o bagulho é o seguinte... É 50 conto a batalha, mas vocês vão repassar isso pros MCs. Então, mano, são 50 conto pra batalha. Você Por tem batalha. 16 MCs batalhando. Você cobra 4 reais de inscrição de cada MC, são 64 reais, e sobram 14 reais. Dá pra investir tá na passagem, uma parte da passagem ainda né, do, do classificado. Sim. E aí, mano, tipo, eu expliquei tudo isso pra todo mundo, só que vários organizadores preferiram tirar o dinheiro do bolso pra não ter essa dor de cabeça. A gente tem muito essa, essa mentalidade do, do, do tudo de graça é melhor, só de graça que é bom, tá ligado? E a gente olha, é, pensando em MCs competidores, né? Já tipo, nesse contexto do CPBMC, é, os competidores de skate, eles pagam a inscrição para campeonato, pagam para colar no lugar, tá ligado? E ainda tem que pagar o que eles usam. Os competidores de boy, muitas vezes pagam a inscrição da crew, pagam as viagens. E o MC, mano, ele já não tem que gastar com equipamento. Porque ele chega lá, tipo, nem os MCs profissionais, mano. Dos MCs famosos. Só com esse aqui. É. MC famoso, mano. Tipo, de hype aí. Eu conto nos dedos o MC famoso que tem o próprio microfone. Nem isso, mano. Nem isso tá ligado? Pode crer. imagina se a gente começa a fazer nas batalhas que nem é no skate, você não vai chegar no campeonato de skate e pegar um skate e sair andando com o skate do outro, você tem que levar o seu skate então a gente vai falar pros caras, é o seguinte, a gente tem aqui a batalha a gente tem dois cabos, certo? você traz seu microfone e aí se sua voz vai sair boa ou não, não é culpa minha, é do seu microfone pode crer olha tá a polêmica que você arruma e aí, tipo é, é o básico, tá ligado? E, e Exato Existe essa parada que tem que rolar mano tipo Você vê tipo O, o Franquejara Salve o Franquejara O Franquejara tá aí na live Logo menos às 7 horas a gente entra também com o um programa de rádio Lá na MKK Web Rádio, certo? Eu, Franquejara e DJ Casper Hoje a gente vai tocar lá a música do Kevão A música das minas do Rio, a Atena, a Catu E a outra que eu esqueci o nome E a música nova também do Gigante no Mike Toda semana a gente tem um programa de segunda-feira na MKK e aí, nesse tempo de quarentena, eu levo três músicas de MCs que eram de batalha ou são de batalha para tocar na rádio, certo? e Mas voltando a ideia, o Franquejara, mano, tipo, grande nome da dança aí, lenda da dança. Salve, mano, os caras, tipo, no, no, nos eventos de dança, existem vários eventos que tem, tipo, workshops pagos. E tem muito mais Sim. gente pagando do que em, em, se fosse MC. Se a gente fizer um workshop com o Garnet pago, tipo, mesmo que seja cinco reais a gente vai ter muito menos MC do que, tipo, se fosse um workshop de dança, tá ligado? E, e mesmo assim, o pessoal, eu tava vendo o pessoal mais novo falando que na juventude da dança existe essa mesma ideia dos MC, que os caras não querem pagar nem inscrição nem workshop, é foda, tá ligado? É, como que você Sim. vê isso? tipo Ainda mais indo de uma cena no interior onde, querendo ou não, tudo chega um pouco depois do que tipo, vem da capital, tá ligado? Sim, exato. Como que eu vejo essa cena essa, essa cena nossa que eu, lidar com o dinheiro, né? Uhum então é, a gente quer ou não é, é o movimento hip hop ele está completamente vinculado às à, às reivindicações em relação a direitos é, civis direitos de lazer direito a políticas públicas e tudo mais e acho que ao mesmo tempo que isso é importante e é determinante no nosso movimento é, o movimento juvenil ficou adulto. E na vida adulta, cara, tipo, tudo que você vai fazer, você sai de casa pra fazer qualquer coisa, você põe acaba tendo que gastar dinheiro. E acho que isso também tem muito a ver com a seriedade do, do, também do, do MC, saca? Tipo, pra um, MC, pra um cara que quer ser um, um MC, sei lá, você quer ser, você quer fazer um show, cobrar. É, tem MCs aí do hype aí que estão dos que caras tá custando uns 50, 60, 70 mil. E você quer fazer um show assim, sei lá, daqui 10 anos. No dia de hoje você não quer gastar 50 um conto para se inscrever numa batalha, 4, 5. Então não condiz o que você quer com o que você está disposto a fazer tem que ser indulgente se você quer muito você tem que dispor é estar é, dispor de muito no sentido assim não quero que você tenha muito dinheiro mas eu quero que você tenha que você esteja disposto a dar muito pelo que você quer mesmo que seja um negócio de gra... Ó, eu fui numa, numa oficina gratuita em um Diadema eu moro em Pirassuava custou saiu o preço da van as horas de ida as horas de volta sábado que eu perdi um monte de coisa que eu deixei de fazer para estar em Diadema então teve um, um preço para mim é, que não foi o mas foi a passagem, foi o tempo, foi tudo mais. Então, acho que é, falta a gente, a gente ter essa noção de que o sonho, ele precisa se alimentar. ele se alimenta, né? Como, o sonho é com a gente, ele precisa comer. né? Então, a gente precisa dar o um alimento certo para o nosso sonho. E e também a gente precisa quebrar alguns estigmas né, e paradigmas, como, por exemplo, que o MC é o cara que aprende sozinho, ou que o rap se aprende uma vez. Não, você aprende todo dia, você aprende uma coisa nova e você aprende com, em vários ambientes. Você aprende na rua, você aprende na internet, na biblioteca, você aprende no workshop, no cinema, no centro cultural. E acabar com esse, com esse estigma, que, que é um dos estigmas que traz muitos, muitos meninos que estão no hype hoje, vieram me perguntar como rima. Hoje eles não me respondem se, se topam fazer uma live comigo. Por quê? Porque agora eles entendem que eles estão no patamar que eles sabem tudo. Tipo assim, agora eu sei tudo. isso esse patamar nunca acontece. Então, a primeira coisa para você estagnar no conhecimento é você presumir que você sabe tudo. E a primeira coisa para você não alimentar o seu sonho é presumir que não se investe em sonho. É bem disso. O Davi ainda compartilhou aqui com a gente que ele já rima três anos, mesmo assim ele aprende coisa para caralho no seu Telegram. Que inclusive é de graça, né, o seu Telegram. Tipo, você não cobra pelo Telegram. Não, ó, pra você tem uma ideia, então, é, eu vendo, um, um, a, depois de cinco anos de conteúdo de graça, eu vendo um curso de 300 reais, que alimenta o Telegram, os vídeos no YouTube, os vídeos no Face, e as, as lives no Insta, então, e, e toda segunda-feira, quando não, não temos quarentena, <risos> a gente visita uma escola pública, toda segunda-feira. Então, tipo assim, Desculpa, não corto o áudio. O banco é essa ideia de ir na, nas escolas. Tipo, não é uma parada que vem de outro lugar. Sim. Então, assim, eu vendo... Eu tenho aí sete atividades, oito, e uma é paga. O resto é gratuito. Né? É, uma, uma, uma, uma delas só é paga e, ela, e essa única atividade paga é que dá o um mínimo de lacuna aí para eu poder investir tempo no Telegram, investir tempo tempo no, ah, no e-mail também, né, quem catar na lista de e-mail recebe os artigos exclusivos também, então é, é assim, até para você ajudar, você precisa estar ajudado para você poder, poder dar mais, se eu não, não vendesse nada, se eu fizesse tudo isso e não tivesse nada para vender, é, ia chegar uma época que eu não ia mais dar conta, de, de produzir o um conteúdo gratuito, porque eu ia ter que arrumar um emprego convencional. Isso ia me, me tomar um tempo. Né? Total. E, mano, a gente está indo encaminhando para o final dessa live, que já estamos aí há uma hora e vinte batendo esse papo, certo? E eu, eu não tem muito a ver com o curso, mas a gente entrou nessa ideia de monetização e tudo mais. Eu, eu, eu queria comentar um outro assunto e te pedir um salve. Você cobraria 25 reais por um salve, Garnet? <risos> <risos> não. Mas é uma aqui, que eu, eu, eu, tipo, eu brinco com isso, mas eu não acho que não é legítimo também, tá ligado? Porque você não tá cobrando, Sim. as pessoas estão tipo, ah, você tá me cobrando 25 reais por um salve, mas não é um salve. Tipo, as pessoas não entraram para ver qual é do projeto. Não é um site da batalha da aldeia que cobra os 25 reais do Bob, Sim. tá ligado? É um site Sim. que vende, vende salves. De vários outros influenciadores Inclusive youtubers famosos Sim. E, mano, o Bob, querendo não, ele é um youtuber famoso Porque a Batalha da Aldeia é um dos maiores Sim. canais do Brasil Hoje em dia, tá ligado? Sim. E aí, eu quero fazer uma brincadeira aqui, mano Porque A gente tem muito Muito muito em... lá, tá As tá antigas lá, tá na nossa vida tá aí tá que, lá, tá que, mano Não gostam muito do, do mano, né, velho Não gostam muito da Desculpa. Batalha da Aldeia Vários MCs, não, várias pessoas mais antigas não gostam muito da Batalha da Aldeia, porque né, tipo, tem todo o contexto das polêmicas que já aconteceram por lá e tudo mais. Só que esse site manda um salve aí, ele é um site que é uma reprodução de um site gringo chamado Camel. Certo. E a gente tem nesse Camel nomes como esse daqui que eu estou mostrando agora na tela caramba aí sim hein? Ele tirou no momento ele não tava não, não tá tipo disponível no momento mas ele tava aqui ó. ele já tipo vendeu 96 reviews de, de de salve a gente tem nomes como esse mano aqui ó e deve ser uns salves caros hein 150 dólares pra você ter um salve do Redman caraca tá ligado 600 fila é, então, um para é... o, o curso do Kant, o do Garnet, e ainda sobra para <risos> o caderno ainda. Então, mano, tipo, é uma parada que a gente estava falando, que a cultura hip-hop aqui ela ainda tem muito essa trava de você estar tá nessa ideia de que tipo, ganhar dinheiro é errado. Tá? Tipo, mas que não, não, a gente tá, ele tá vendendo o tempo dele, tá ligado? Que é uma questão Sim. de mandar um vídeo é, personalizado para uma pessoa ele tá parando Sim. o dia dele pra te mandar um vídeo personalizado ali. Tipo, muita gente usa disso até pra outros negócios. Não sei se você conhece um cara que chama Rayan Santos. Pô, conheço. Eu acompanho um com tudo. O é um mais é famosos do marketing digital, ele é polêmico pra Sim, caralho. Polêmico né? pra caramba. É o core dele é ser polêmico. E ele fez um vídeo, quando ele fez um milhão, ele teve um milhão de seguidores no Instagram, ele soltou um vídeo com vários famosos mandando um salve pra ele. Pô, Rayan, parabéns por você, um milhão. E aí os caras falaram, relacionado, né, mano? Charlie Sheen mandou um salve pra ele. Ele comprou um salve do Charlie Sheen. Caraca, ele, ele, ele mesmo fala isso? Ele fala isso numa palestra, tá ligado? Porque quando você entra <risos> nesse site, você coloca lá numa parada, tipo... É... Então, você compra lá, tipo, o salve do, Char... do... do Pô, dá pra você comprar um salve do Marlon Wayans as branquelas, well, brothers, pô. <risos> pô você vai lá, paga, quanto que é o salvo dele? Ainda não apareceu aqui. 500 doll. Paga 500 doll para o um salvo do Marlon, e aí você tem 150 caracteres. E aí você vai lá e coloca. É, você vai falar isso aqui pra mim. E aí ele te manda o um salvo falando isso, aquilo que você falou, ele não só não manda, não é tipo, salvo. Você vai lá e coloca, não, você tipo, vai mandar um salve para o Mamute, porque ele tá fazendo uma live foda com o Garnet. Aí ele, hey, Mamute, eu dou live com o meu Garnet, nigga. E aí você volta no seu Instagram, o cara fosse seu amigo, tá ligado? Sim. Pô, Aqui, não, genial, velho. Ô, Marlon Bom, salve do Marlon do Snoop Dogg, seria da hora. E a gente tem muito disso, né, mano? Que é a questão do do hip-hop demorar para entender o que o hip-hop lá fora já entendeu, os preços lá fora já entenderam. Tipo, o dinheiro tá aí, mano. Tem, a gente tem que fazer esse dinheiro, porque os brancos vão continuar fazendo, a gente fazendo ou não, tá ligado? É, as Exato. pessoas vão continuar fazendo isso. Tipo, rappers que, que, que andam com gente de fora do hip-hop vão fazer isso. Se a gente não fizer, tipo, vai estar tá tudo aí. E nós, sim, e nós vamos continuar precisando de dinheiro. Vamos fazer sim. da pior forma, o, muito se fala da questão do... do, do quando eu comecei a fazer o, o canal do McRoy, que era rap de game, eu fui chacotado, porque, mano, era, é puxado por humor, é puxado por game. Quando a gente fez uma página de humor de rap em 2011, a gente foi criticado por grandes nomes do rap nacional, tá ligado? Sério? A gente não podia falar fazer humor com rap, era, era errado, tá ligado? E, e hoje em dia, quantas, quantas pessoas não fizeram página grande e ganharam dinheiro até, tipo, divulgando rap com, com humor, tá ligado? Sim. O negócio é que a gente demora muito para entender isso. E, porra, tipo, a gente estava tá falando de fazer humor e hip-hop que o Ice Cube já fazia na década de 90. Sim. O próprio Snoop Dogg já participava de, de, de comédia de comédia pastelão, tá ligado? Tipo, como ator. Black pastelão. E, e por que, que a gente não pode, tá ligado? Por que, que é errado quando a gente faz? De onde que surgiu essa mentalidade, tá ligado? É um apelo aí que eu faço, vamos, vamos parar, vamos parar para pensar nisso daí, tipo, como que você vê essa parada? Você que é um cara que, que estuda bastante coisa além do MC, né, além da sílaba tônica que bate na cabeça do quarto compasso, <risos> passe essa visão aí, e aí a gente vai pro, a gente encaminha pros finalmente, porque, mano, a gente tem que entender que não é só rimar, tá ligado? Não, é só rimar. É, acho curioso essa pergunta, eu tava assistindo esses dias o, o Rhythm and Flow, né, o seriado, e lá o, o Nibsen Hunter tem uma escola de rap, né, mano? Tem uma galera lá estudando. E, tipo, os mesmos caras brasileiros que assistem, falam, mano, assisti um seriado, o Brasil tá muito atrás, porque os caras estão tá muito à frente, são pessoas que criticam quando isso começa a acontecer aqui. Então, não dá pra entender qual é o problema. O problema é, o, é a falta de visão, ou é as pessoas do seu lado ter a visão e, e ter a, a coragem de, de quebrar a religiosidade que foi criada no hip hop brasileiro, que é tratado como religião, tipo se ah, é vender é pecado, fazer piadas disso é pecado, e cara, é uma expressão cultural, inclusive é uma expressão é, é, biologicamente super favorável à, abertura, à expansão de outros talentos, muitos é, arti muitos atores se descobriram primeiro pelo rap, o Will Smith, tantos outros que, que através do rap descobriram seus verdadeiros é, talentos, é, então, eu acho que é, a gente, para assim, a gente começar a mudar a visão de que os MCs podem é, viver disso, mais MCs podem viver disso, mais MCs podem atuar, mais MCs podem ensinar, mais MCs podem ser escritores e, e, e dominarem outras artes, acho que para isso é preciso aquele, o, os que já penso assim, começar a aparecer mesmo seus projetos, como você apareceu com o projeto de humor, é... e vários projetos que você já apareceu da comunicação rap, eu apareci com o consultor de rima, e, e não, e não abrir mão desses projetos até que eles cheguem aonde eles foram pontuados para chegar. Porque eu vejo assim, é natural, né, a gente tá falando ah, porque da época da pedra, não sei o que, é nat natural desde a época da pedra e tal, a gente é, se baseia muito pelo pelo reconhecimento do grupo. Hip-hop é grupo, então se você não tem reconhecimento, você já fala, poxa, velho, fui reconhecido, não vou para frente com esse projeto. Mas não, a gente contrariar essa, essa lei quase natural no hip-hop brasileiro e seguir em frente mesmo com as críticas, mesmo com as piadas, porque lá na frente a gente vai encontrar o pessoal que também pensa assim e começar a mostrar o um outro lado que, que ainda não, não surgiu aqui. É, isso, o exemplo que você deu do Ice Cube perfeito, cara, o Ice Cube fazer comédia é a mesma coisa que você vê o Mano Brown no show e no outro dia você vê ele no filme de comédia, velho, cara é que isso que é imaginável, véio. as pessoas tipo não, cara, isso é um, como você pode pensar um pecado desse mas é, o Ice Cube fazendo comédia é isso o, pegando a ideia, o gancho da parada que você falou da, da escola lá do, do Hitman Flow é um aí okay. pra mim, por favor desculpa, eu tinha cortado, você fala de novo? O, pegando o gancho da ideia do, do, da escolinha de rima lá do Hitman Flow, o Giovanni tinha feito uma pergunta, né, o GO, apresentador da resenha, é, em primeira mão aí contando pra vocês também que ele vai ser apresentador aqui do nosso canal e em alguns outros quadros, certo? Ele fez uma pergunta ah, você acha pena que vale a pena abrir uma escolinha de freestyle, tipo, ter um, um local fixo, montar a sala de aula, tipo um cursinho mesmo, como se fosse uma casa do hip hop focada em aulas de freestyle, tipo, e passar séries, né, tipo... Com certeza, ia ser muito, cara, ia ser muito legal, super, acho que valeria a pena, sim. E também, e ao mesmo tempo, como tá tudo na internet, né, vale a pena você abrir isso e fazer os vídeos e colocar isso na internet também, e fazer a versão online, mas acho super, super inovador ter uma escolinha é, física. E, e assim, como o online tem essa, essa parada que você já falou, que ele chega em todos os lugares ao mesmo tempo, é, ele acaba sendo para você sobreviver mais interessante, mas se eu tivesse, vamos supor assim, se eu tivesse uma receita com um construtor de rima que suprisse 10 vezes a, uma expectativa de um ano, eu teria uma escola física com certeza de rap, assim, porque eu gostaria, porque qual é a ideia? No será do Limpus em Hansen ele fala, né? Limpus sem Hansen ele fala, é... Aqui é a escola do professor Xavier do rap, tá ligado? Então, cara, você imagina o que é você pegar, conviver com uma molecada que daqui 10, 15 anos, talvez, os caras estejam voando e você vê aquele moleque no início. Deve ser muito massa, muito gratificante, né? Eu tive, que nem te falei, eu tive a experiência de estar dois anos na escola do, do, do ensino básico com os mesmos, assim, ver eles... Tem até uns vídeos no YouTube, eu ver eles desse tamanho, o povo gigante... Então, acho que super vale a pena, porque o contato físico é, é, é insuperável, né, cara? Por mais tecnológico que a gente seja, o contato físico, você trocar uma ideia assim, é, é insuperável. E a parada que eu tava pensando aqui até também, eu comecei a brisar nessa ideia quando você falou da escola de rap, é que isso, além de, de ser um projeto que tem uma potência tipo, social, né? demais, Sim. assim, tipo, que você tira o molecada da rua na região que tá ali, você dá uma opção de entretenimento, uma opção de, de, de arte, uma opção de, de evolução, é, é também um projeto que tem um potencial de mercado muito grande também, né, Porque se você pensar que você, tipo, pode agregar aquelas pessoas ali, tipo, daquela escola, você fazer um selo musical e tudo mais, tipo, com a evolução do mercado musical hoje em dia, com os streams e tudo mais, isso também pode ser um projeto que ele acaba até se, se pagando a longo prazo, né os artistas que saem da sua, da sua base e conseguem, tipo, receita o bastante para bancar os artistas novos e você ir continuando caçando esses... Que nem o pessoal do futebol faz, né, mano? Que é catar os moleques de 12 anos e fazer os Neymar da vida. Sim, exato. É. E a questão do ensino, se a gente, se a gente com o tempo, botar, botar força e energia nessa questão do ensino, do rap, eu acho que alguns anos nós vamos ter aí o um, um nível todo vai subir. E, e quem paga para fazer ou não, vai conhecer coisas novas e, e também vai se forçar num limite maior. Porque eu fico pensando, meu, qual que é o limite da rima? Qual é o limite do freestyle? É o limite que a gente conhece, mas não quer dizer que é o limite físico, biológico, real. E, assim, uh, por exemplo, eu organizei lá o, o conteúdo na jornada do MC, mas, assim, eu não tenho dúvidas de que Muitos que passaram por lá vão conseguir fazer o que... Vendo o que eu ensinei, o que eu não fiz. Eles vão ver e conseguir fazer o que eu mesmo não consegui fazer. É, de um ponto que é, que eu demorei a, até 35 anos para saber. Eles vão saber com 15, misturar com os conhecimentos, e com o do Kant, e com o do, do outro, com a batalha que ele vai. E ele vai criar um negócio e falar, caramba, véio, como é que você criou isso? Quanto mais conhecimento e gente falando de conhecimento, melhor. Para a cena... Pra cena... Como todo. Total. Mano, é... você falou um bagulho ali que já me abriu vários outros pensamentos, que é melhor a gente deixar para uma outra live, porque já estamos aqui há uma hora e meia, daqui a pouco a gente vai estar na WebKK, Web, Web Rádio, e tipo, não dá para eu estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? <risos> e a gente, tipo, mano, vamos fazer uma outra live discutindo outras ideias, tipo, esse mês daí eu vou fazer live toda semana lá no grupo fechado, que é esse grupo que tá aqui na tela, que é o grupo, do, do grupo de estudo para MCs, é o facebook.com.br grupos, grupo de tudo para MC. Você vai ver lá o logo do portal Batalha de Rima, só solicitar a entrada. E aí, toda segunda, eu vou fazer uma live para falar sobre o livro que eu vou lançar no mês que vem, que chama MC Hacks, que é falando sobre batalha de MCs, dando um macete, mano, para você aproveitar muito mais o que você já sabe e aproveitar o que você pode aprender com os outros MCs também. É, vou fazer três lives, né, nas três próximas segundas, e aí, na quarta semana, eu vou lançar o livro online lá e, tipo, quem tiver no grupo, pega de graça. Quem não tiver, vai ter que comprar no Amazon, Certo? e é poucas, é comprar no Amazon, 5 ah, real. É isso. É, é <risos> isso que nem quando eu vendia tipo na porta da porta, 5 real. Tá ligado? 5 real, ó, já o, era. Mano, oh, dá um salve ah, só, final, só, um... Oi? Um salve final. É, não, tipo, fala e dá tá um salve não. final. Tá não, não, demorou. Primeiro, eu não venderia um salve, mas se eu não conhecesse o Bob, eu compraria um salve do Bob, porque é massa, assim, que, por exemplo, é... Qual é o legal de você comprar o salve? Que você pode comprar o salve para outras pessoas. Então, de repente, se assim, sua namorada é fã de um, de um cara, fã de uma atriz, você fala, oh, fala isso aqui no salve. A pessoa manda, é muito massa. Então, eu, eu compraria um salve. Não venderia só porque é, quem vende vender muita coisa deixa o público muito dividido. Né? Então, eu prefiro vender uma coisa só. <risos> e, e... E o salve final, queria agradecer você aí pelo convite, pelo bate-papo. É, deixar os, o, a sua audiência é, convidar eles também, agradecer eles pela presença e convidá-los que eu vou fazer também uma live quarta-feira, às 5, no Insta, com o Thiago El Ninho. Então, essa semana vai ser praticamente a live dos, dos rappers educadores, tá ligado? Coincidentemente, vai ser a semana dos rappers educadores. E, e também, se eu puder mandar esse link aí para a minha lista de e-mail aí, é, para galera entrar lá eu agradeço com certeza que vai postar aqui a gente vou, vou pegar essa live aqui vou jogar no YouTube do portal Batalha de Rima também é, para semana que vem eu vou testar fazer uma live lá no meio da semana não a de segunda-feira que a de segunda-feira é para o grupo fechado para ver qual é que é a audiência lá também como que funciona isso porque eu estou testando estamos chegando ah, aí nesse mundo de live certo é, para você que está vendo é... depois para você que está vendo no YouTube eu vou deixar os links do Garnet rede social tudo aí no Descrição, certo? É o link do Telegram, o link do curso, o link do Instagram, o link do Facebook. É, você tem uma página para pegar o e-mail, passar a lista de e-mail? Vou deixar o site do, do, do, do, do Garnet aí, você, você entra lá e entra, tipo, para pegar o conteúdo dele, que ele tem muito conteúdo de graça, que é bom, é denso, certo? Vale a pena. É isso. Quem entrar no site, que é o consultor de rima, que agora não, não está em período de lançamento, você pode clicar como se você fosse acessar ali no canto. É, direito da tela, a jornada do MC, ele vai pedir seu login, né? ele não vai entrar no curso, mas eu vou receber o seu e-mail e você passa a receber diversas dicas gratuitas, e sempre quando eu faço uma programação nova lá, você recebe o convite e tal, e o Mamute vai deixar o link do, do curso para os interessados também, que é vocês que estão assistindo a live aí, que estão sabendo desse link do curso, que eu, eu falo do curso só em períodos de da jornada do MC gratuita. Show! E é isso. É... Deixa eu pensar se eu não tenho que falar mais nada de, de... já que eu tô aqui há uma hora e meia, eu posso ficar mais dois minutos pensando. Mentira, não vou ficar mais dois minutos pensando, tá ligado? É... E não eu só as lives... Vou ter... lançar uma promoção aqui a galera aqui que comprar com link, o com link do Mamute nas próximas 24 horas, que é o seguinte, ó, que eu tinha esquecido que eu tinha preparado essa. É, quando deu aquele, aquela polêmica lá do... É, sobre cobrar para ensinar rap, uma instituição educacional entrou em contato comigo falou, elogiou o trabalho e tal, e falou o seguinte, ó, até 10 pessoas que adquirirem o seu curso tá tocando de novo <risos> é, a cada 10 pessoas é, para as próximas 10 pessoas que adquirirem o curso, que já tava o carrinho fechado, ele falou, ó, que adquire o curso é, com a com o código metade está pago eu pago a outra metade a gente paga a outra metade então tipo no link do seu link, no link que, que uma multa vai colocar aí se você ir lá por para comprar vai aparecer 297 você escreve metade tá pago ele cai pela metade porque a outra metade que me paga é a instituição mas só os primeiros 10 é isso 24 horas é ó <risos> é isso então Parabéns. tá aí, eu vou o link aqui na, na live, eu vou postar nos comentários assim que eu fechar a live, porque eu não peguei ainda. É, eu não, não estava preparado para essa grande promoção, gerente. <risos> vai estar na descrição do vídeo aí, então, nas 24 horas, eu vou postar, tentar postar o vídeo ainda hoje, segunda-feira, dia 1. Então, se você tá vendo ele antes do dia 2, antes do dia 3, né, porque o dia 2 ainda são as 24 horas, você pode ir lá e usar o metade e tá pago. Depois disso daí vai ficar difícil, né, meu querido? Ficar e se você entrar agora e você não achar o metade tá é porque 10 pessoas foram muito rápidas, é, pode acontecer. <risos> é, além, óbvio, é, chamar quem não é inscrito no canal do Portal Batalha de Rima, quem tá vendo pelo Facebook, colar lá no YouTube no Portal Batalha de Rima, que tem, vou voltar a postar vídeo lá, tem o um vídeo com a entrevista do Vitu para sair essa semana ainda, Vitu é MC lá de Pernambuco, certo? Ele já foi pro Nacional. Na outra semana eu vou soltar a entrevista com o Gulho, que é um outro em de Pernambuco, mas que já morou na Alagoas, ele já foi pelo estadual por dois estados diferentes. E Caramba. foi um cara que ganhou fome, inclusive, na Batalha da Aldeia, fez uma final com o Cante. E essa semana aí eu vou soltar mais alguns videozinhos durante essa semana para chamar o pessoal pro grupo, que eu vou, eu vou ensinar para todo mundo como é que é o meu método de treino. Da hora, da hora, então, eu, vou eu vou entrar no mundo aí, eu quero, de quero de saber. Treino. Da essa hora. semana aí, do, do, de amanhã até sexta-feira vai ser todos os dias um videozinho novo aí você segue no Facebook, Instagram Youtube que eu vou postar em todo lugar, certo? E, e quando nós vamos ouvir você no, no podcast? Qual podcast? No seu podcast, no podcast é, é, mano, Eu tô pensando, vou, acho que eu vou tirar essa live aqui já vou colocar um podcast também e vou colocar todas não, as não, entrevistas olha. no portal no podcast também e eu tô fazendo o um podcast do Trampo da Hora, que é um outro projeto meu. Se você não conhece, ainda acessa lá trampodahora.com.br que eu falo sobre empreendedorismo, porque eu falo de tudo. É, é da hora, é da hora. Uma parte, é uma parte tão importante quanto talenta no hip hop. Sim, total. A gente vai ficando por aqui, certo? Um salve do Mamute do Garnet. O Corre é continua, sobre. vida luta, batalhas de rua. É nóis.